E aí seus bom de cama, como é que vocês estão? Hoje, mais uma vez vou trazer um vídeo sensacional para você ter controle sobre a ejaculação precoce. Eu sei que a ejaculação precoce é um fator muito doloroso para um casal, eu também já passei por isso, mas hoje estou curado desse problema. Vou deixar o link do guia definitivo para eliminar a ejaculação precoce que eu usei e hoje sou melhor que o Kir. Agora meus momentos são incomparáveis com minha mulher na cama. A ereção só sai na hora que eu quero, e se você quer ser sucesso na cama por mais de 40 minutos, esse guia é pra você. Se você já faz o uso deste guia, deixando a sua gata de pé nas bambas, durante o tempo que quer com ela, esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra quem ainda goza rápido. Deixa o like e se inscreva. Vamos lá. Você não sabe, mas isso está acabando com você na cama. Como os homens podem durar mais tempo na cama naturalmente? Muitas vezes são as escolhas de estilo de vida que estão sabotando seu desempenho no quarto. Embora haja coisas que você possa fazer para melhorar a duração do sexo, tudo começa com o abandono de alguns maus hábitos. Abandonar essas seguintes práticas, vai levá-lo a um outro nível. Primeiro, parar ou reduzir o consumo de álcool. O álcool é geralmente a faísca que pode levar ao sexo, mas também pode arruinar as coisas no quarto depois de iniciado. O álcool é um depressivo o que significa que tem efeitos sedativos ou relaxantes. Por exemplo, quando você bebe álcool, sua pressão arterial diminui, a atividade cerebral diminui e a atividade do sistema nervoso central diminui. Essa diminuição da pressão arterial pode funcionar contra você como essencial para obter e manter uma ereção. Se você quiser durar mais tempo fazendo sexo, tente reduzir o consumo de álcool, principalmente antes do sexo. Segundo, parar de fumar. Outro mau hábito que pode prejudicar sua vida sexual é fumar. Além de cobri-lo com aquele cheiro desagradável, o tabagismo tem demonstrado afetar o fluxo sanguíneo no pênis, o desejo e o prazer do sexo. Obviamente, se você não está gostando do sexo, não vai durar muito. Como mencionamos acima, a falta do fluxo sanguíneo no pênis vai parar as coisas antes que elas comecem. Estudos mostram que homens que eram fumantes de longa data e pararam de fumar experimentaram uma melhora na saúde sexual, fisiológica e autorreferida. O que você achou do vídeo? Gostou? Não se esqueça, se quer acabar de uma vez por todas com a ejaculação precoce assim como eu, que fiquei um touro depois de usar esse guia. É sério. Minha mulher me ama. Não perca tempo, acesse o link aqui abaixo na descrição e deixe sua gata se surpreender com você.